Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, estou aqui novamente ó, com o meu carrinho, Lecheba, o Sherry Face E agora eu vou fazer a troca ó, da água dele, vou colocar fluido é, Fiz um vídeo aí, mostrei que eu troquei a bomba d'água, né? coloquei ele no, no ponto novamente né? Ajustei a correia e faltou agora para terminar a parte do arrefecimento dele é colocar o aditivo e a água. Comprei o kit na internet, super fácil, muito barato, muito bom. E esse aqui, ó, é água desmineralizada. E também vem aqui no kit o fluido, galera. Tá aqui. Essa caixa já é a quantidade certinha para diluição. E esse produto aqui é concentrado. Então, tá proporção aqui de 3x1. Eu vou mostrar aqui para vocês. E eu vou. Mostrar também eu fazendo a troca aqui, como que eu vou fazer é, a troca da água por, pelo aditivo. Acompanhe o vídeo, se gostar, deixa aquele like, é, se inscreva no canal, dá o seu joinha, né? E deixa seu comentário. Eu comprei na internet via Mercado Livre. A caixa veio personalizada com o nome da da autopeça, da loja que vendeu, tá aqui ó. Altece, é, peças automotivas Aí o kit galera, ó Já vem aqui certinho para você que tem dúvida de querer fazer em casa Querer fazer a troca você mesmo É super fácil, ó Esse kit já vem a proporção certinha Ó, um Dois litros aqui do aditivo Concentrado Para três litros de água Tá aqui ó, água desmeralizada isso aqui já é a proporção e também né veio o limpa-radiador que eu vou que o primeiro passo começa com esse aqui então deixar de lado aqui a água né e o e o fluido e começar o tratamento com esse limpa-radiador isso aqui é a quantidade de dose única você usa todo e vamos lá passo a passo aí para galera que quer fazer a troca em casa aí galera o meu carro não tem reservatório o Lechebinha aqui, ele não é, tem reservatório de água, né? Já começou a diferenciar aí. Ele tem um coletor que é diferente. Quando o carro superaquece, a válvula ali, que essa tampinha também é uma válvula. Aí ela joga água aqui, vai guardar água. Então eu sei que ele esquentou e, e a ponto de jogar água pra fora. Esse aqui anda vazio, tá vendo? Ele não tem pressão nenhuma, ó. A tampinha é só de encaixe, ó. Só de encaixe. E o que, que eu vou fazer? Nos outros carros que tem um reservatório Você vai né, tirar um pouco da água do reservatório E colocar o limpa radiador né? Tá aqui, ó, marca, modelo ó. Ele pede o seguinte Que adiciona no radiador Liga o carro Deixa funcionando Até a vituinha ali acionar Desliga, espera esfriar E faz a lavagem com água normal né, Água de torneira normal aí né, nas mangueiras Até tirar todo o resíduo desse, desse produto aqui Como o meu não tem um reservatório Eu vou abrir a tampinha aqui galera ó. Vou retirar um pouco da água Ali por baixo né? E vou acrescentar ele Só que eu não vou largar só esses 15 minutos não tá? Eu vou andar com o carro o dia inteiro Deixar correr o dia inteiro Eu acredito que não vai dar dano nenhum Se der eu já falo aqui para vocês também no canal e depois eu vou fazer a troca amanhã, porque eu quero que limpa bastante o sistema, eu quero que o produto faça bastante sistema. Então deixa eu abrir aqui a válvula, né, para sair água e completar aqui com ele. Aí galera, eu já drenei um pouco da água. Eu acredito que o tanque eu drenei vai caber esse produto aqui, ó. Ele azulzinho aqui, meio, meio pastoso, espuma. Tem que drenar mais. Vou drenar mais um pouco ali. Que tem que ser todo o conteúdo aqui dentro, tá? Drenei mais. Agora eu acho que vai caber tudo. Vai jogar tudo. Ó, ele, é, ele é bem químico. É corrosivo. Tá no chão? Olha aí, no chão. Tá sujado o negócio aqui Ele é corrosivo, tá, gente? Mas foi próprio própria pra isso aqui, ó. Adicionei. Todo, todo, todo. Beleza Foi Aí pronto, agora Eu vou trabalhar normal com o carro Vou deixar o dia todinho aí Trabalhando com o carro Para ele circular pelo todo o motor né? Passar todos os cantos aqui no motor E limpar o que tiver que limpar aqui As mangueiras, eu já fiz umas pré-limpezas Na mangueira por dentro Eu retirei anteriormente Fiz a limpeza na mangueiras aqui por dentro Passando uma vareta Naquela lá de baixo também Da saída do motor Nessas pequenininhas aqui, ó Fiz uma pele limpeza para ajudar também Agora é só tampar, né? Esse é o primeiro passo Agora deixa eu andar com o carro Vou trabalhar normalmente com ele aqui E no final do dia Esfriar e amanhã eu volto a drenar E fazer a, a lavagem e colocar aqui o, o fluido Aí vai ficar top, top Vai acompanhando aí Aí galera, já andei com o carro Circulou toda a água aqui dentro, né? É, com a aditiva aqui o limpa radiador agora esperei esfriar vou retirar aqui a tampa vou vazar água vou ver se vai sair sujeira vai devagar aqui ó tem uma válvula aqui embaixo ó, no carro vou tirar toda a água e quero ver como vai sair a água aí ó a água tá saindo limpinha, galera, ó. Nenhuma sujeira aparente Limpinha, limpinha, limpinha mesmo Agora não sei se eu sei a... Se esse limpa alumínio aí é bom Se limpa radiador, né É bom ou não, ó Água só branquinha, não salva sujeira nenhuma Ou se o meu sistema tava limpo Porque ele usava aditivo antes A costa que tinha tava aqui dentro, ó ele usava já usava aditivo como eu fiz a a troca aqui nesse vídeo passado da lava termostática e da bomba de água ali eu tive que vazar a água e eu não tinha na hora o aditivo eu coloquei a água comum de torneira mas depois eu comprei né chegou agora e tô fazendo essa troca aqui aparentemente tá ali o sistema agora eu vou fazer uma lavagem com a mangueira aí galera ó essa lavagem aqui ó é com a mangueira ó para sair todo o resíduo para sair tudo o resíduo lá da do ácido que eu coloquei aí dentro viu aí depois que eu fazer essa limpeza aqui eu vou mostrar para vocês eu colocando aditivo diluído diluindo o aditivo e colocando no caso né que a galera tem muita dúvida de colocar esse concentrado em casa e é super simples Deixa eu lavar aí Vou fechar ali Vou dar uma batida no carro para circular do motor também Que tem material dentro do motor E tá de boa é a, a segunda parte é essa aí A terceira é colocar de tiro E fechou Galera, agora o passo final Muito simples A proporção é essa aqui, ó 3 litros de água é, para um para dois de concentrado Aí você pega um recipiente assim, ó e misture Não tem segredo nenhum Tô Fazendo até aqui no carro mesmo ó. Já misturei aqui Usando o mesmo carro aqui, ó E vai misturar Vai colocar o recipiente Né? Coloca aí, ó Despeja todos aí, ó. Beleza? Show de bola aí, ó E depois só colocar no carro Aí, galera Agora é a hora do concentrado, ó, ó. Já vai diluindo ó Tá vendo? Show, de bola. toda vez que eu vou fazer o um vídeo aqui fora, essa motoca passa ali na rua. Eita, sua. E bora que bora, ó. Vai ficar rosinha, ó. Aí a galera vai perguntar se é a conta, porque eu já não jogo direto aqui. É, não jogue direto aqui, né? Que possa ser que falta pode ser que, que dá a conta. Aí se sobrar, caso sobrar Você está num, num recipiente ali ó. Só tampar e guardar Entendeu? Mas pelo fabricante Ele está dizendo que é A proporção de 3x2 O máximo, né? Ou de 2x1, 2x2 A diluição máxima aí De, de 3 para 2 Oh, de 4 para 2 é a metade né aí ó beleza tá aí o que era concentrado agora está diluído ó toda ali e o sol tá quente que é uma beleza ó galera eu vou fechar aqui um pouquinho ó. vou dar aquela eu sei que ele vai circular lá no carro E vai sacudir, mas passar saber que eu já tô Uma mistura ó, Coloca E agora É só Despejar aqui Tiver um funil, galera, bem melhor, tá? Eu sozinho aqui Eu acredito que não vai dar muito certo não, hein? Hã? Vamos tentar um pouquinho aqui Eu acredito que vai dar muito certo não, vou errar ó, Foi E nessa levada aí agora é só encher Agora é só completar aí Aí galera, acabei de completar ó. Enchi tudo, liguei o carro Já desceu, completei aqui de novo ó. Tá, tá correndo tranquilo lá E agora é de boa Já fiz a troca aí do, Da minha água aditivada o radiador, o radiador aqui. O sistema de aquecimento lá tá zerado. Com a bomba, com a válvula. E agora com água. Tá aqui circulando. Dá Já você saber tá que tá esquentando. Que a saída do motor é esta. Ó, tá de boa. E é isso, galera. gostou, deixa aquele like. Deixa seus comentários. Se inscreve no canal. Ó, a bomba tá jogando mais forte agora. Saiu o ar lá da bomba. Aí galera, ó, completinho, vocês viram aí, terminou o vídeo, me sobrou aqui bastante aditivo. Eu vou pegar as garrafinhas, vou mostrar aqui para vocês, ó, as garrafinhas estão aqui, ó, que vem com a água. Eu vou colocar aqui dentro de novo e guardar, que quando eu precisar de reforço, aí eu não preciso colocar mais água de torneira. Eu ponho o próprio aditivo, fechou? Deu a continha, achei que não ia dar não, até sobrou. Então é isso galera, se gostou do vídeo, deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal se for inscrito. E eu vou ficando aqui com o meu lechebinha, dá a curtida. Olha o solzão aqui, ainda tá aqui, ó. E eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Fui, tchau.